Tem algumas coisas muito importantes que eu preciso que vocês prestem atenção quando vocês estiverem fazendo esse drible. A primeira delas. É os dedos até essa parte calosa das mãos. É, assim ó, deixa eu ver, ó, ó isso, essa parte dos dedos, isso aí, a parte dos dedos até essa parte aqui ó, essa é a parte ideal pra gente tocar a bola, os dedos e a região calosa, isso aí, os dedos, e isso. Isso aí, os dedos e a região calosa, tá? Quanto menos barulho a gente fizer na bola, é sinal de que o driblezinho tá ficando legal. Tá ficando o bem drible bacana. sempre, a bola na altura da cintura, sempre. Vai lá, altura da cintura, quando dribla. Isso. Região calosa das mãos, né? Bem pouco contato com a palma da mão, é mais dedos e região calosa. E a bola, ó, altura da cintura. Esse é o drible pra gente estar tá executando durante o jogo. Quando a gente tá andando de um lado pro outro, se deslocando... Eu estou me deslocando com a bola, só tô andando com a bola, me deslocando, a bola tem que estar tá do meu lado, não é na frente, tá? Vou aproveitar que está o cachorrinho aqui, ó. Quando o cachorrinho anda, ele anda na frente do pé da gente, né? Do lado? A gente não pega coleiro, no ensina, nem é Andar do lado assim? Então, é igual a bola. Tá? Aproveitar que o cachorro está aqui, ó, para usar esse exemplo. Então, a bola é aqui do lado, tá? É do lado. Isso, Julinha. Isso. Isso aí, bola do ladinho, do lado do corpo, isso... Isso aí... Ponta dos dedos, região calosa, certo? Isso... Bola do lado do corpo, isso aí... Isso... E daí, Maria Vitória? Isso aí... Bola na altura da cintura... Isso... Altura da cintura certinho, isso aí... Isso... Vai lá, bota do lado. Isso, do lado. Tira do pé, Juninha. Isso aí. Isso, Ana. Isso aí. Tenta não olhar para a bola. A gente se acostuma a não olhar para a bola. Por quê? William volta, não terminei. Nicolas, por quê? Aqui no jogo, a gente tem que estar tá batendo a bola aqui, eu tenho que olhar o jogo. Ver quem tá livre, quem eu posso passar, se eu posso arremessar para a cesta, tá bom? Fechou? A dica que eu dou para vocês é, se concentra na bola, se orienta pela audição, pelo barulhinho da bola, dá para se orientar. Sem olhar para a bola, isso, sem olhar, sem olhar, sem olhar, sem olhar. Boa, Fernando, isso aí. Sem olhar, Pedro, sem olhar para a bola, isso. Bola do lado, eu tenho que manter tudo aquilo que já aprendeu, né? Dedos, cintura...